Quando for, você Tá bom, vou avisar. Vai? Vai. Muito bom dia. É, não é bom dia, né? Quem estiver vendo... Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, todos bem, graças a Deus? Bom dia. Tá filmando de noite? Né? É, bom dia. Tá é uma garoinha, um friozinho gostoso. Eu adoro frio. sei vocês, mas eu adoro. Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Pra mostrar o... O Felipe ficou pronto. Ele tá vindo buscar. Hoje é um domingão. Que hora que é agora? 11 horas já? por aí é, como é que, a minha cara não tá brilhando como é que tá minha cutis é oh, meu Deus do Marqueagem. céu tá bom? deixa aí produção. Então é isso, vamos deixa mostrar eu pra vocês aí o que que a gente fez no, no golzão eu achei que ficou muito bonito espero também que vocês tenham gostado passei bastante dica lá no Instagram é Colocou Quem não o viu o como... outro vídeo... Quem não viu o outro vídeo, vai lá ver o antes, para depois vocês verem o depois, como é que ficou. Você assistiu o vídeo? É... 550 cavalos. 562 cavalos. É. Esse carro é bem potente. Aí só fizemos umas melhorias, porque o carro já é muito bom. Foi montado lá no Cupim Motorsports. Não conheço ele, quero conhecer dizem que é um cara muito gente boa tô louco para conhecer ele cupim excelente trabalho que você fez eu só fiz mais parte estética parte mecânica assim eu não, não, não mexi em nada tá bom então é isso olha aí ó o cofre fez escapamento nosso escapamento mano nossa você é um ótimo diretor ah perguntas perguntas quem pergunta que isso aqui ó para que que serve esse caninho mais fininho eu não vou fazer a piadinha que eu fiz lá no Instagram, não. É, melhor não. É. Esse caninho aqui, ó, porque essa válvula de alívio é a válvula que regula a pressão da turbina. Quando você é, vai dar a largada, que você chama no pré-corte, que fica saindo fogo, aqui também sai fogo. Então coloca a válvulinha pra cima que sai fogo aqui sai fogo aqui. Pra que que faz isso? Porque se tiver algum vazamento, estourar um bico, acontecer alguma coisa assim, é, evita de pegar fogo, entendeu? Que pode acontecer. Pode, lógico que pode. Né? Pode acontecer. A gente fez o um reservatório de respiro de óleo aqui, ó. Mudamos o dosador de lugar. Poli todas as peças. Esse, tinha um reservatório aqui, ó. Grandão. Aí eu tirei e fiz aquele redondinho. Você podia pulir mais minhas tampinhas do fogão, né? É. Vou dar um grau nela. Aqui no cofre é basicamente isso Limpamos tudo que deu pra limpar Essa coisinha que tava quebrada a gente mudou Só que eu vou fazer um de inox pra colocar aqui E depois eu mando pra ele É isso e Aqui é isso Vamos lá pra dentro agora mano? Ó, não pode deixar de ressaltar ah, O que, ó o Criador de peixe aqui, ó Tá vendo, ó Se gol não tiver isso Não é gol <risos> Entendeu? Se o gol não tiver isso, não é um gol. Criador de feixe. É aqui, é? ó. O aquário aqui, ó. a aguinha ali, ó. Ó. Tá vendo a aguinha aqui? Tá vendo? Se um gol não tiver isso, taca fogo que é opala. <risos> é <fácil. risos> ó, esse é. parafusinho aqui foi uma dica muito legal que eu dei no, no Instagram, né, amor? É. Vamos dar aqui pro pessoal do YouTube também, ó. Esse parafuso é um parafuso de roda. É, tá Ó, já dá uma outra carinha, ó. É o um parafuso de roda. Você tira o parafuso da roda do Gol e bota aqui. Ó. Oh? É isso. A rosca que... é a mesma, não precisa adaptar nada. Gambi lover. É, ué. É vivendo e aprendendo. Gambi lover. Vamos aqui pra dentro, amor. Deixa eu filmar aqui mais de pertinho, pra galera ver os detalhes. Isso. Olha o novo adesivo da boleta. Ah, Resinado, hein. Rezinado. Eu coloquei aí, porque tinha um risco aqui, ó. Mentira. <risos> Filmar devagarzinho assim, pra ver. Ah, devagar. vamos fechar o capô pra ver, né? O negocinho. Tcharam! É a grande surpresa, né? Ó! Como é que ficou, ó? Como é que ficou bonitinho? Top! Aí, ó. Com um charme, hein? Com charme. E quem pergunta também outra pergunta que fizeram bastante no vídeo, né, amor? Ah, e se chover? E se chover? Se chover, e se chover na mão de se Deus e vai. Seja o que Deus quiser. <risos> Mentira Mentira que eu já tive é, escape no capô E ó, a gente pegou uma chuva Uma chuva ó, Com o carro ligado não vai ter muito problema Porque o vapor tá saindo Mas com o carro desligado tem que tapar Tem que pôr alguma coisa ali em cima ali. Exatamente Entendeu? Vamos lá para dentro agora mano. Olha esses bancos tal. Vou filmar de longe também ó. Não posso falar muito, né? Não posso falar muito, porque... Ó oh, o irmão gêmeo ali, ó. A parte Nutella, né? A irmã, né? Ricardo? A irmã. A parte mais Nutella. vamos meter a mão nele. Eu vou mexer na agora de novo. Bora. Ó. Oh. Olha essa aí. E aí, amor. O que, que foi feito aqui? Então, aqui, ó. O que que acontece? Aqui a gente... A gente fizemos. A gente fizemos. <risos> Aqui a gente, eu fiz um suportinho da Fultec Que tava preso aqui no Na entradinha de ar Que ele falou que quando eu ia dar uma acelerada a Fultec caiu no chão Olha Aí Acabamentinho atrás, bonitinho, né, mano? É Fiz o um descanso de pé ali, ó uhum. Que é mais um adereço, né? Mais um... Pra dar um charme, né? Top <coughs> Instalei aqui o line locker Que a parte elétrica, quem vai fazer é o cupim lá O mecânico dele Fiz esse descanso de pé aqui também Que é um adereço É funcional, é bem legal Aí fiz as pedaleirinhas Só para dar um charmezinho Nossa, ficou lindo Fiz né? esse aqui, ó Suportinho da Para pôr o volante ó, Saco volante Pendura aqui Nossa Aqui, ó Isso aqui vai sair vídeo no canal Muita gente faz o que? instala essa negocinho de telefone só que saca o volante, por exemplo, você vai deixar o carro num shopping ou em algum lugar, o volante é um item de segurança, se você tem o saque rápido. Só que como que você arranca o volante se o fio tá preso aqui? Então aqui, ó. tem como, né? Você tira aqui, isso aqui é negocinho de volante. De, de volante. Quê? De violão. <risos> é, vai sair vídeo disso aqui, né, ó? É isso não aí. Não vou falar muito pra não estragar o vídeo. Você saca aqui o volante e leva embora. Ou na sua casa. É fácil no seu... de salar, é. né? Facílimo. Ou no seu prédio, ou onde você mora. Ou se você não quer deixar sua mulher sair do seu carro. <risos> tá. É. Se uhum. Você eu já... trabalhar, você leva o volante. Aí eu vou fazer outro vídeo ensinando é, elas a usar o pau de macarrão. É. Eu é. é, vou ensinar. Pode deixar. É isso. Que não deixar a, não deixar a mulher pegar o carro, é ruim, hein? É. Aí passava uma mangueirona aqui, eu passei lá por baixo, ó. A mangueira do... Ah, isso aqui também perguntaram o que que era, né? <risos> isso aqui é um reservatório de CO2 Usa bastante em carro de arrancada para não dar o lag da turbina, sabe? Ou numa troca de marcha A turbina perde um pouquinho de pressão Então isso aqui não deixa perder pressão Mas o que que é isso? É uma garrafa de CO2 É um, um gás CO2 E o que que o CO2 faz, mano? Né? Aí já é demais, né? Já não sei <risos> <vou saber. risos> Já não sei o que mais que a gente fez aqui? Aí, arranquei o painel Lá dentro tava bem bonitinho lá dentro É verdade Só arrumei umas coisinhas ali de baixo Mexi bem pouca coisa Fiz a tampinha daqui, ó Que tava sem, ele falou Que tava com a fitona aqui, ó É verdade Aí fiz a tampinha daqui E Colei lá por baixo Lavei, deu uma bela de uma lavada. A tampa do porta-mala não estava abrindo. É. Arrumei também esses detalhezinhos. Não foi muita coisa que eu fiz no carro, mas eu achei que deu um resultado muito legal. Ele, pelo menos, gostou bastante. Ah, colocamos o cinto também. Porque o senhor Felipe prendia o cinto. Sabe onde que ele prendeu o cinto? No banco. Nossa, não, pra não. é pra ejetar junto, você não é. entendeu a ideia. O cinto dele tava preso no banco, aqui atrás, aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó. Ele apertava o botão de ejetar. Aqui, ó, o cinto traseiro aqui, esse aqui, é. tava preso aqui. No banco. É. Aí eu coloquei o ganchinho ali, prendi ali, ó, prendi atrás, segurança em primeiro lugar. É isso aí, no lugar correto. E é. esse cinto top ainda, hein? Ó, tacata, isso aqui é coisa boa, filho. Isso aqui, ó, um cinto desse compra a minha vida fácil. <risos> ah, mentira. <risos> aí por baixo a gente mexeu umas coisinhas, mas... Ah, ó, muito importante. Eu já tava esquecendo, amor. Hã? Uhum, uhum. Trocamos o para-choque. Uau. Olha aí, ó, alinhadinho, ó. Alinhou o para-choque? Não, trocamos trocou e alinhou. Trocou e alinhou. Tem vídeo no canal. Como alinhar para choque. Como alinhar o para choque paralelo. Ó, esse de trás eu paguei 65, o da frente 45. Ó, e ficou alinhadinho, aí, padrão do Garagem. Boa. Ó. Só esse negócio aqui que não ele insiste em não ficar preso, né? E bem presinho, né, para não aí, ficar bonitinho. aquela coisa a frente caindo, eu né? o o da frente, que da frente ficou bonitinho, ó. Mostra o da frente, depois que você mostrar o de trás. Ah, tá bom. <risos> Mostra ali, ó. Olha o da frente, como é que ficou de Paralelo, hein? Paralelo. Não Olha. é original. E essas rodas, mano? Hum? Show de bola, né? A galera curte também. Então boa, tá? Aí, ó. Eu adorei. Trocou o motor de arranque também do carro, que usava motor de arranque original. Ventoinha. Trocamos a ventoinha. Trocamos essa tampinha aqui. Ah, essa é uma coisa que muita gente perguntou também, hein? Pra quem for procurar essa tampinha aqui, no... Mercado Livre, no Toreto. Antigamente bem. era difícil de achar, é, né? Quando eu conseguiu bastante. a minha, a galera, muita gente perguntou. É. Isso aqui chama, é só colocar no Mercado Livre ou no Toreto Drag Race tem também. Chama tampa de reservatório estante de Maverick. Ó. Oh? É de Maverick. Opala. Opala. Oh? Ó. Ah! Não põe, não. <risos> Mas é isso, é de Maverick, Opala, oh, Pedro, C10, só de tanto você... colocar no Google que vai aparecer, vocês vão ver. De tanto você falar de Opala, Eu ainda co... vou ter um Opala. Você ainda vai ter, eu tenho certeza disso. Vou ter. Eu tenho certeza, você combina, mano. Na reencarnação eu vou ter. Combina. Mas eu vou pôr motor AP, só de raiva. <risos> você ah, vai ser queimado vivo. Trocamos uma varetinha de óleo também, ó. Espera aí que eu vou dar uma dica também super especial, fica aí. Ó, usava essa vareta aqui, ó. Tem estoque aqui, hein? Mostra aqui, irmão, varetinha. Ah, Nossa. tá fazendo um take. Calma aí, eu atrapalhei. Ó. É linda essa vareta, né? É linda, mas não vale nada. É uma porcaria isso aqui. Sabe por quê? Porque ela não tem o um vedador aqui, ó. O que que acontece? O que que acontece? Carro turbo. Desliga. Na hora que vem a pressão, ele joga óleo aqui, ó. E aí joga óleo pela vareta e mela tudo o motor. Por isso e que aí, esse carro tava tudo melado de óleo. aí a pessoa acha. Aí troca, põe a varetinha original. Eu tô guardando essa daqui porque eu vou tentar fazer uma adaptação na original pra ficar com esse aspectozinho aqui bonitinho e tal, belezinha. Né? E dá certinho. E dá, porque não adianta nada estar tá ali e não vedar, né? É, às vezes seu carro tá vazando óleo e você não sabe por é, que que é. Às vezes tá melando tudo, que nem aquele golvinho mesmo, né? É. O golvinho. Tava com esse problema, melava tudo de óleo Trocou a vareta, zerou O gol verde, o meu hortelã, mesma coisa Uma vez eu saí, da, a gente saiu dar uma volta Deu umas brincadas Na hora que volta, tudo melado de óleo Pela vareta Isso aqui é, só é bonitinho, tá? É igual eu Só sou bonitinho <risos> Não presto pra nada, mas sou bonitinho <risos> É isso Ô, <risos> se presta É, o resultado final pra galera que assistiu o primeiro vídeo vai ver a diferença. É, quem não assistiu o primeiro, corre lá ver. Daí vocês vão ver. E tem Se vídeo mudou. ensinando como polir também, deixar as peças brilhando assim, é, ó. É, tudo direitinho. É tudo direitinho. inox, alumínio. Ó, inox fica assim, ó. Um brilho. Alumínio também. O que a gente gosta mais de falar é que é tudo feito em casa. Feito. As ferramentinha que qualquer um pode comprar. É isso mesmo. Pode pegar emprestado. Compra dia meia com um amigo. Isso. Meia meio. Ele gosta de mexer no carro, você também? Compra meia meio, meio parcela em 12 no cartão igual eu. E vai paganinho Na hora que você vê, você já tem a ferramentinha. É essa a pegada. Coisa Na... simples, né? É isso aí. É isso aí. Gostaram? O que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Eu quero também ressaltar... O empenho e o esforço da minha esposa no, nas edições. Tô aprendendo. Tô Queria aprendendo. dar uns parabéns para ela, porque tudo é um aprendizado. Vou a gente... colocar e mexer tá? Tudo é um aprendizado. A gente não sabe fazer esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que eu não, sa não sabia mexer em carro, ela não sabia mexer com edição, com essas coisas. Então, é tudo um aprendizado. A gente tá evoluindo. A gente tá tentando correr atrás de uma câmera melhor, para ter imagem melhor, luz melhor e tudo melhor. Né? Porque... mostrar para galera os detalhes, mostrar direitinho, detalhes, porque tem coisa que é o detalhe e o celular não foca legal, então a gente está tentando, a gente tá tentando fazer <risos> o melhor para vocês aí, para vocês ter uma imagem boa, um som bom e tudo mais. Para quem tiver curiosidade, vai lá no primeiro vídeo não. e olha, aí vocês vão ver a evolução. Verdade. É sempre um aprendizado, sempre um aprendizado. O que errou no outro vídeo não erra no próximo. E é isso. Essa é a vida. Fechou? Vamos mostrando para galera o que é possível, né, mano? Amor, você tá com uma ramela nos olhos, bicho. Meu <risos> Deus do céu. Dos dois ainda, olha. Nossa Senhora. Misericórdia. Então, isso. Vem cá, Mel. Dá um oi. Não, não. Então, sai para lá. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha sido... Não, útil não vai ser, né? Não, útil, lógico que é útil. Lógico que é útil. Útil para incentivar. É. Ver que sempre dá para melhorar. Sempre dá para evoluir. Próximo vídeo é aquele ali, ó. É. E Olha. tem o compound turbo compound que estão tá montando. Vou mostrar o que está que acontecendo pro pessoal que está perguntando. Ah, e o compound, o compound, o compound está lá. Vamos só dar um. Só uma beirinha, mano. Só uma beirinha. Só para mostrar como é que tá Só uma beirinha. Só uma beirinha, beirinha para a gente fazer um vídeo. Só então, um. Como, é, como é que o pessoal? Esse é o hortelã falar? que logo, logo vai ter novidades aí. Como que o pessoal pode falar? Um spoiler? É, um spoiler um spoiler. Vou mostrar só a carinha aqui, ó. Nossa, mas é... É dois, é, uma. é dois turbo? É, esse é dois turbo. Esse é dois turbo. <risos> Ó, um aqui outro é ali. Aí a gente vai gravar um videozinho mostrando como é que ele tá, aonde, ele, aonde a gente quer chegar e tudo mais. O que que o carro tem, né? É. E tudo mais. Então isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho. É isso aí. Ficam com essa bela imagem pra vocês. Olha que homem. Meu Deus. Que homem desejável. Meu Deus. Tem gente sonhando comigo, hein? Que Eu sei. <risos> Tem gente so... O que você tá falando aí, <risos> Que horror. Não. Me ajuda aí. <risos> Como a gente sabe que a gente... Ó, essa é a prova que a gente lê todos os comentários, né, amor? É. Pedro não ligou o carro. Vamos ligar o ah, carro, então. <risos> <risos> É bem assim mesmo, né? Que vai comentar assim, né, amor? É, mas não chamou no kart, não chamou no kart. O carro não é meu, eu não faço isso no carro dos outros, tá? O dono. O Do céu foi pra derreter. É o meu que se lasque. O dono, nem o Bidu pode. Não, não, não faço. Eu só faço isso no meu. Vai que se quebra o um negócio desse. Prazo. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.